E aí, Clã Chaldão aqui de novo. Hoje a gente está vindo com Valorant, de um tiro estratégico, né? Como foi descrito para PC. É, acho que vai ser gratuito. A gente conseguiu o beta através do Twitch. A gente ficou camperando os canais do Gaulês, da M. Depois de muitas horas a gente descobriu que nossa conta não né, estava vinculada a Riot. E aí, quando a gente vinculou, a gente meio que imediatamente conseguiu aqui. Bom, vamos lá, né? Vamos mostrar um pouquinho essa brincadeira. É. Vocês podem ver, eu já sou um talento nele, né? E, e é isso, né? Ele é um ele conta com muitas armas, né? A jogabilidade é parecida com o CS misturado aí com as habilidades do Overwatch. Um jogo parecido com ele seria um chamado Dirt Bomber, que era muito legal. Vamos lá ver como é, como é que é. As partidas encontram rápido, o jogo carrega rápido. Não sei se é meu PC, pelo jogo ser novo. Será é que está carregando bem? Tudo bem aqui, o jogo conta com alguns personagens, né? a gente está jogando muito com o Greenstone, cada um deles tem um conjunto de habilidades, né? você pode ter uma descrição melhor delas, eu vou pegar o Brimstone que é mais simples de jogar. Velho, não só novo, como domina todos. <risos> o jogo tem em português também, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Muito bem, os personagens conversam entre eles, mas não é nada interessante a conversa. Aqui está o menu de compras: tem todas essas armas, entre metralhadoras, fuzis, escopetas, pistolas, tem armadura e também as habilidades se adquirem. Com exceção dessa fumaça elétrica, acho que carrega uma bolinha por round. E o especial: tem tipo um ult, não sei se é assim que se chama, que é o ataque orbital. Eu... Um jato de luz do infinito de derrota mesmo Depois ó, conforme a gente vai jogando eu vou mostrar uma das primeiras skills que eu não mencionei O jogo é igual ao CS, você tem que fazer silêncio igual esse rapaz aí da frente tá fazendo silêncio, correndo Qualquer tirinho mata Também voaram os tiros, a gente deu um HS, por sorte, muita sorte dá para plantar bomba. Plantaram no meio? O povo não tem juízo. Conseguimos matar mais um, milagre. E deu tudo certo no primeiro round. Dá para pegar as armas dos inimigos igual a gente pegou essa pistola, que é um pouco mais cara. O que precisa ser feito? Tá bom, dona. E a gente vai comprar o um escudo, uma, um rifle e a gente vai mostrar a habilidade dele. Ele faz tipo umas cortinas de fumaça. Quem já viu a gameplay tem umas esferas. Você tem de todos os tipos: fumaça, gelo, veneno. Então você consegue lançar por todos os lugares essas bolinhas. E quando você lança, você posiciona no mapa assim. Vamos um, uma pancada aí de um inimigo qualquer. A ver se os caras vão tentar contornar. Estão aqui. Tem um ali. Eu vejo. Esse A gente vai usar o lança. mísseis lança granada? Tentar varar? Resta um inimigo. Não varam tantas paredes. Vou colocar uma bomba de tipo fumaça aqui só por colocar coisa aqui legal. a gente tá com um time bom, ainda bem, porque eu sou ruim comecei agora. Preciso de alguém para me carregar. Sou demônio de para morrer. Vai, cabela explosão. É bem louco explosão da bomba, a série, Mesmo que eles não levem. Tudo vai bem. Será que eu estou gravando? Estou, Pelo menos isso. Aqui a gente vai iludi-los colocando. Recarregando. Colocando sombras aqui. Largo o dedo. Fumaça diva. Foi bom. Foi muito bom. Resta um inimigo. Fumaça ativa. A fumaça ali. Deu tudo certo. Plantou bomba, deu HS, olha, tá tudo dando certo. Com certeza daqui a pouco vai desandar. Estamos indo bem. Vamos fazer melhor. Por diversão. Por diversão. Muito bem. Desarmar a nossa Spike, a bombinha. Vocês já devem ter notado o esquema do CS, não é Mesmo um defende e o outro ataca plantando a bomba. O negócio que eu achei interessante é que no menu eles mostram com bolinhas aqui no meio entre as os rounds ganhos e perdidos. Até onde você tem que chegar? Você precisa ganhar 13 Eu acho demais, Eu acho, demais. acho que não precisava ser tantos rounds Nossa. É, não teve jeito não No final pesou Vou jogar com um a menos, vamos ver se sua Star Lord brilha Eliminado. Uma pena, mais uma História derrota aí. Cinco partidas, cinco derrotas Só sucesso Mas É divertido, é divertido Não é ruim não, não passei raiva Quem passou foi o Lord Que matou 40 e não conseguiu vencer Resilência. Minha não pega lá em cima não Fumaça tita! Estão aqui! morto! Vou lá. Tem aqui em cima, tem aqui em cima! Pode vir, pode vir, pode vir. Ah. Já era! Por que é isso? Não tá dando. A porta, porra! bem. Eu vejo bem. A cobertura tá excelente. Nossa. Nossa. Desalinhar, tentando desalinhar. Restam 30 segundos. Restam um... Aí. Aí. Eles estão achando o quê? Ninguém aqui é amador. Ninguém aqui é amador. Ele é o hacker, main. hacker main. Ula, Spite, no man, hacker man. Vamos, o massa tita pode tá jogando. Acertou já, é? direito no bomb Não vai bem, a coisa não vai vir, a coisa não vai vir. Inimigo abatido. Sai fora. Vai plantar, vai, vai plantar. Plantar, vai plantar. Vai plantar. É, é, é. Resta um inimigo. Vou de plantar, né? deu uma leve borrada, não sei se vocês notaram. Match point. <risos> Vamos levá-los ao descanso eterno. Ó, <risos> oh, falaram, ó, oh, falaram pra mim assim, ó, oh, na rádio aqui, ó. Oh, falaram que assim, só tem marmanjo jogando, mano. Ixi, eu tenho 37. Yes. Olha, <risos> oh, okay. você viu, ó, viu, ó. Foi queijar, hein? Ó, não nada, hein? Juntos! <risos> Passativa! Abra Tentei fazer algo diferente, mas não deu muito certo. Sei exatamente onde! O último jogador vivo, meu amigo Eu sou o último jogador vivo não Vai dar ruim Deu ruim, ruim. <risos> Última luta, meu povo A gente consegue É que a gente consegue? Alguém encontrou isso pra Última mim? Última luta, meu povo A gente consegue As frases são engraçadas é que nem o Mr. Pulado. O... Nossa, esse nome é o nome da minha mente agora, do nada. Caçem todos que era. eles. Polador foi o for era mais legal, né? Antigamente, mas o crepe? Lá, Não mudando, mas. Menos Quantas vidas Quantas vidas Não sei. Pra você. Obrigado as costas. Na moral, você morreu! Nossa, o mouse pegou! Restam um inimigo, restam um 30 segundos. Vamos lá, vamos lá, time, vamos ganhar. Você tá com uma série de pedra, né? Vai tentar, pô. Vai, Restam 10 segundos. Caras louco. Por que que já joga? Ah, segura. Relaxa, relaxa, vai dar alvo. Ai, plantada. Último jogador vivo vai dar, vai dar. Ah, consegui vencer uma partida hoje. Para muitas derrotas, hein? Last e 4. Como é que isso foi, gente? O que eu faço? Pra gente boa, acho que o segredo é ficar sempre conversando. Olha. bem É, recebemos umas recompensas por subir de nível E conforme vai subir de nível também destrava personagens Eu acho que é isso, né A gente jogou duas partidas, uma a gente cortou feio E a outra a gente começou a gravar tardiamente Mas só pelo resultado mesmo <risos> Você só derrota a nossa, a nossa carreira tá meio ruim, sabe Mas tá bom vocês curtiram este jogo? Eu curti. Deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal, dá um olhinho nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania, recomendações. Esse jogo acho que foi recomendado, mas a gente sofreu um aí pra conseguir aqui. Beta. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. Ó. Viva amizade.